No último episódio dessa série, eu construí uma farm de XP no Nether e cheguei no nível 300. Liberando assim uma área totalmente nova no nosso mapa, que eu vou explorar agora. Vamos lá então, basicamente a gente liberou 300 blocos pra cada lado aqui do nosso mapa. E os blocos começam a contar a partir dessa mesa de encantamento. Então são 300 blocos pra lá, pra lá, pra lá e pra lá. Bom, vou começar explorando aqui pela parte de trás e... e yeah. é... Eu, eu, eu fiz uma gracinha aqui Como vocês sabem, eu fiz a farm de piglin lá no Nether E, cara, ela tá gerando muito ouro pra mim Então eu aproveitei pra fazer uma graça ali E também eu fiz algumas cenouras douradas Eu queria encontrar um cavalo pra facilitar a nossa exploração Tem um portal ali Vamos dar uma olhada no que que tem aqui Careta de fortuna? Mano, eu queria que minha picareta de diamante tivesse fortuna na real, velho Infinidade aquática, isqueiro, bola de fogo Cenoura dourada que eu já tenho Pô, legal, gostei Opa, tô atrapalhando o vídeo de vocês aqui pra avisar que agora finalmente vai sair mais vídeos no canal. Eu consegui encontrar um editor pra me ajudar, então vai sair episódio novo toda semana dessa série. E se você quiser receber os novos episódios, não esquece de ativar o sininho aí embaixo. E se você puder me ajudar, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu não peço nenhum dinheiro, não peço nada, só peço pra vocês compartilharem. É isso que ajuda o canal a crescer e me motiva muito a postar novos episódios da série. Então manda no zap da escola, manda no grupo do Discord, posta nas redes sociais e me marca, que isso me ajuda muito muito Beleza? Bom, é só isso Deixa o like E bora voltar pro vídeo Tem algumas abóboras aqui também Eu vou acabar pegando Porque eu não tenho abóbora E desse lado aqui Já chegamos na borda Beleza Vamos voltar então Bom, vamos ver o que mais A gente consegue encontrar E... Nada Já chegamos na borda aqui de novo isso, uma vila? Ai, mano, é sério Que a vila ficou pra fora da borda, cara Nossa, mano, faltou pouquinho pra eu conseguir chegar Na vila. Tá, de qualquer forma, eu não ia poder entrar Na vila agora, né, porque eu tô com mal presságio Mas encontrei aqui um pouco dessa madeira branca eu vou pegar porque eu ainda não tenho, né? Aí, já peguei Uma muda. Como que é o nome? Bétula Beleza, peguei aqui alguns Troncos de bétula e consegui pegar uma muda Também. Mano, só faltou o cavalo, velho Eu queria muito pegar um cavalo. Mas abóbora um cachorro. Ah, não, velho. Eu queria ter trazido o osso. Ai, que bonitinho. Cabeçudinho. Mano, que decepção, velho. Eu não consigo encontrar nada, cara. É só a flor e a abóbora. E bétula. <risos> bétula. Mais ideia, mano. Mais uma vila? <risos> Mais uma vila. Essa daqui tá pra dentro? Mentira. Mentira. Não brinca comigo, Minecraft. E cavalo. Tem cavalo também. Que isso, cara. Tem cavalo e vila. Pera, eu vou domesticar o cavalo primeiro. Pronto, cavalinho. Ué, ele não me quer. Acho que eu tenho que dar comida pra ele. Cavalo, por favor. Ai, consegui. Aê, moleque. Tamo motorizado. Chama. Tá, eu acho que se eu entrar na vila vai dar ruim, não vai não? Eu achei que ia dar ruim, eu tô com mau presságio Bom, então eu acho que eu posso entrar na vila mesmo com mau presságio, né? Ai, meu Deus, invasão Corre, corre, corre Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Tá, então a gente tem uma vila pra cá Muito bom saber disso, cara Muito bom mesmo O problema é que metade da vila tá pra fora da borda, né? Mas tranquilo Cavalinho, fique aqui, cavalinho Eu vou dormir Mano, eu tenho um cavalo, velho Olha que lindo que ele é <risos> Eu acho que ele tomou energético Nossa, mano Não acredito que esse bicho fez isso, mano Não, eu não consigo salvar ele Vai pra lá Nossa, ele vai morrer Nossa, velho Nossa, velho Como eu odeio esse bicho, velho Por que que foram inventar de colocar Creeper no jogo? Ele era pra ser um porco Que bicho chato, mano Ele acabou com tudo Beleza, já exploramos tudo que tem por aqui Bora pro Nether agora Ver se a gente encontra alguma coisa É... Eu, eu esqueci disso Bom, já que o nosso portal tá dando em cima do Nether Bora usar esse portal aqui pra conseguir chegar onde a gente quer e beleza <risos> Esse portal não tá meio gordinho, não? Tá, acho que agora vai funcionar, né? Funcionou, boa Mano, olha isso, liberou muita área, velho Que da hora Bora explorar esse bastion aqui, porque eu só tinha conseguido explorar metade dele. A outra metade tava pra dentro da borda, então eu não tava conseguindo explorar antes. Agora sim, moleque, agora sim. Tá, calma, tem um bloco de ouro ali que eu quero. Beleza, mais um bloco de ouro pra nossa pirâmide. Aqui tem um baú. Meu Deus, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, cara, fortuna 3. Caraca, moleque, mano, e é fortuna 3, velho, é fortuna 3. isso? Que isso, galera? É uma festa? Beleza, mais cenoura dourada, massa dourada também. Beleza, será que tem mais coisa, cara? Não é possível, já peguei muito item aqui. Mano, eu queria muito achar uma fortaleza, rapaziada, porque assim eu iria conseguir curar aquele zumbi aldeão que eu tenho lá, velho. O Nether é um pouco mais difícil de explorar, mano, porque dá um pouco de medo, né? Calma aí, calma. Ah, não, velho, de novo não Mano, acho que eu consigo fazer uma farm daquele porcão com isso daqui, velho Tá pra cá eu acho que também não tem fortaleza Deixa eu aumentar aqui É, realmente, parece que não tem mesmo Ai, meu Deus Espera, deixa eu testar uma coisa Ah, tá certo, é isso daqui mesmo que ele tem medo Ai, ai, ai, ai, ai Tá vendo por que eu odeio o Nether, velho? Agora tu queimando infinitamente Ah, não, parei Mentira Você tá de brincadeira, velho Mano, que sorte que eu subi aquela montanha, velho Tá, e tem Blaze É isso que eu preciso, na real Eu preciso de Blaze Mano, tem uma, uma farm aqui, velho Ai, meu Deus do céu Tá, peguei três varetas de Blaze Vambora, vambora Não quero ficar aqui Esse lugar tá muito perigoso pro meu gosto Eu vou embora Nossa, eu preciso sair daqui, velho Tem muito guest. Tá, consegui fugir Agora é só voltar pro portal nossa, velho, eu consegui muita coisa, moleque Fortuna 3 na picareta 3 blocos de ouro, maçã dourada Vara de blaze, mano Sério, vara de blaze era a coisa que eu mais precisava Agora é só a gente voltar pra casa Feliz e contente Nossa, mano, deu muito boa, velho Deu muito boa, cara Tá, eu acho que agora é só a gente pegar isso daqui e fazer Boa, mano Suporte de poção, rapaziada É isso aí, mano Era disso que eu precisava Tá, agora eu acho que eu vou precisar de areia pra fazer os frascos E se eu não me engano, a poção de fraqueza é feita com olho Fermentado de aranha. Cara, a nossa sorte é que eu tenho uma mega farm de aranha aqui embaixo. Nossa, será que eu tenho um olho de aranha? É, eu acho que eu tenho um pouco. Tá, então põe aqui cogumelo, olho de aranha e tá feito. Agora é só colocar a pólvora Beleza, agora dá pra arremessar E eu acho que com a redstone Ela vai durar mais tempo, né Boa, moleque Boa, moleque Nossa, mano, finalmente eu vou ter minha farm de aldeão, velho Beleza, rapaziada Já escureceu aqui, então bora levar a galera Lá pro meu buraco O oh, que isso, mano Vem, galera, pode vir, galera Beleza, beleza, pode vir rapaziada Tá tranquilo Não galera Beleza, agora os dois estão presos aqui É só jogar a poção de fraqueza Come maçã Come maçã Cara, eu acho que vai funcionar, hein Nossa, mano, eu espero muito que isso dê certo, velho Beleza, os dois estão tremendo, então eu acho que vai dar certo Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa, velho? Ou é só esperar? Vira, vira Você tá brincando que um matou o outro, velho Você tá brincando que você matou o seu amigo, cara Ah, velho, eu não acredito, mano Tá, eu não vou desistir desse projeto, mano Meu novo plano vai ser o seguinte Eu vou pegar meu cavalo e vou lá naquela vila que eu encontrei no início do vídeo Tá, eu preciso de só um aldeão, velho Não é possível que não tenha nenhum aldeão nessa vila Nossa, tem um ali, mas ele tá pra fora da borda Pera, eu escutei um barulho aqui Vem pra cá Opa Mentira Mentira Vem pra cá não ah! Isso, isso, vem Pra cá, mano, pra cá, velho Não Isso, isso, isso vem! Ele sentou? Sentou, não acredito Tá, como é que eu vou fazer pra tirar esse aldeão? Eu não, eu não consigo quebrar Não, não, não, vem pra cá Não, velho, vem pra cá Beleza, tem dois aldeões aqui, eu só preciso que um venha pra cá, velho Isso, isso, isso, vem Tem comida aqui, ó Comida, você não quer? Meu Deus, ele quer Vem, vem, vem, vem, vem Por favor Aí, meu Deus, eu consegui E vambora, agora é só a gente levar ele lá pra nossa base, velho O problema é meu cavalo, pelo amor de Deus, cavalo Fica aqui Mentira, <risos> mentira, velho, qual é a chance? Ah, não, eu sou muito sortudo Ai, meu Deus, pera Vem, vem vindo, vem vindo, me segue, me segue Nossa, aquele aldeão ali tá ferrado Desculpa, aldeão, eu te deixei pra morrer, mano Agora é só jogar uma poção Fraqueza Maçã Boa Boa, mano Eu acho que finalmente eu vou conseguir, velho Tá tremendo, tá tremendo Beleza, eu acho que vai dar certo agora, hein, mano Eu acho que vai dar certo, hein Virou Não? Não, não, não Aí, virou Deu certo Deu certo! E galera, finalmente agora a gente já tem a nossa dupla de aldeões. E pra finalizar esse vídeo é o seguinte. Eu vou construir uma base subterrânea, tanto pra mim quanto pros aldeões. O plano é fazer um buraco gigantesco na terra e eu vou encher esse buraco todinho de água. Ah não, mano. De novo não, velho. Então, rapaziada, depois de muitas e muitas horas quebrando o chão, finalmente a nossa base barra cratera tá pronta eu sei que ela tá horrível ainda, né mas cara, eu gostei bastante, tá num tamanho bem grande, eu acho que vai dar pra trabalhar bastante aqui dentro já tá cheio de aldeão aqui, parece uma farm de aldeão, e antes da gente finalizar o episódio eu quero testar uma coisa, aí moleque finalmente nossas primeiras esmeraldas, cara eu vou pegar esse resto de madeira aqui que eu tenho e vou transformar tudo em graveto, não tô nem aí velho muito bom, velho. Muito bom, meu amigo. Obrigado, obrigado. Tamo junto. E, galera, como vocês podem ver, a base ainda não tá pronta. Ela tá bem feia ainda, na real. E se vocês derem uma olhada na thumbnail desse vídeo, a base vai tá linda já. Já vai estar tá pronta. O que acontece é que essa print eu tirei lá no meu servidor de testes. Lá eu construo algumas coisas pra depois colocar aqui no mapa. Então, é, desculpa. É um pouquinho clickbait essa thumbnail. Mas é o seguinte, ó. Pra ninguém falar que eu tô usando criativo, que eu tô fazendo as coisas em off, eu vou estar tá em live hoje terminando de construir a nossa base. Eu vou deixar isso daqui tudo na mesma altura. Vou encher de vidro aqui ao redor e vou colocar água em cima de todo esse círculo que eu fiz. Eu até queria terminar essa base em vídeo, mas se eu fizer isso, não dá tempo de eu postar na sexta esse episódio. Então, é, me desculpem, tá? Eu não consegui. Foi mal, eu achei que ia ser mais rápido. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o seu like, comenta o que você achou aí da nossa nova base. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser ver eu completando a base, passa lá no meu canal, eu tô ao vivo agora, terminando a base junto com vocês, beleza? Bom, é isso, valeu, até o próximo vídeo e falou!